Alino na canoa de sal. Na canoa de sal no yunque. Alma na ponta de pé. Corson na mão. Mas fé. Sintado com na ragaça pembi Rema de um burdo, Bento inimigo que na ragasal, som fé que de parar nem há o seu vivo cansado. Não junta a sítima o para ver a minha espécie, não untar, não fergar a barriga, o longo de baixo e com todos. Não burfar no mar, não chame de fundo, para se entender, é maré de água sibibibo, mas senti no el. não é maré malgosa, Nelson Medina. Recados para Jintons. Em Canadá, boas mentiras. Para ver tempo de, de confento, Te fogo de muntudo está mal Um dia. Mundo na costuma tua área de risco que na chebeta sabura de incaljumá, cross riba não nas aí de esquina, até daores anos caos catopinintus, não na bimba taboata bus, na estera ou na bimbi de cuscus, para descobrir pescador de pibus Gintis Guitus. Bono Conselho. Ampos. <fixen>